Três saias. Eu quero ver você usando essa. Ai, eu tô ansiosa por essa. Não sei o que eu vou fazer semana que vem. A cara do demônio. Oi, eu sou o Cup, e algum tempo atrás eu fui desafiado por Ingrid a usar apenas saias durante uma semana. O desafio se baseia na nossa tag, hashtag Tirem Seus Padrões, que se baseia em expectativas sociais. E uma das coisas que a gente sempre espera uns dos outros é que homens se vistam de modo A, e mulheres se vistam de modo B. E como eu sou lido socialmente de forma masculina, Vamos mudar um pouquinho essa história. Ingrid me entregou os três saias diferentes que eu usei no meu dia a dia de segunda a sexta. O desafio é de eu usar essas saias de uma forma que se encaixe no meu estilo. Não é para usar de qualquer jeito e que assim eu consiga montar pelo menos três looks, um look com cada saia, que tem que ser de uma forma que eu usaria. E ao longo das semanas eu vou tirar algumas fotos de comparação para postagens no Instagram. Eu já sou o cup do futuro, pois eu já fiz o desafio. Mas vamos voltar lá para segunda-feira, onde o desafio Começou. Indo. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia do desafio, e eu tô bem ansioso com isso tudo. O que a gente tem pra hoje é que eu e Ingrid estamos aqui na minha casinha e vamos gravar um vídeo e depois nós temos aula na faculdade a tarde inteira. Aqui é o que eu decidi e eu quero sua opinião, Ingrid. Ai, nossa? Essa aqui é a sainha florida que Ingrid escolheu pra mim. Como é ela tem branco, eu decidi uma camisa branca e um tênis branco. E decidi usar, também, junto com a jaqueta jeans. Eu... É, parece até que é um look meu, inclusive. Então, vá lá fora, que eu vou me trocar. Tá. Capi. Uai! Ah, eu esperava que ficasse... Mais estranho É. <risos> Lindo! Ai, ah, eu quero fazer uma pergunta. Como é sentar sem poder. Vou sentar à vontade. Eu tô percebendo isso agora. Eu percebendo que eu tô tendo que é meio jogada aqui, qualquer ventinho lá já vai pro É difícil, mas. tão ruim assim. É ruim sim. Achou do fato das minhas pernas não estarem depiladas e eu estar de saia. Minhas pernas também não são depiladas, então. <risos> <risos> Normal não, pra mim. Muito bem, não achei que foi um problema não. Então. Ontem, como vocês puderam ver, eu fui com um look bem diferente do normal. E, em geral, a minha experiência foi surpreendentemente tranquila. Eu falei com alguns amigos e todos eles adoraram minha roupa. Mas eu achei maravilhoso! <risos> eu não tinha pra ser sério! Ué! Mas eu tipo eu tinha reparado na estampa e eu achei muito linda. A hora que eu reparei, a coisa tá muito linda! Linda você, querida! <risos> Ela foi menina. Eu não notei muitos mais olhares do que eu já normalmente recebo, porque eu já tô acostumado a olhares graças ao, ao meu cabelo. Mas Ingrid, que tava no meu lado o dia todo, disse que percebeu vários. Principalmente de homens. Mas foi só isso. Hoje é terça-feira e eu não tenho aula, mas mais tarde eu vou no shopping com meu irmão. Então farei assim, usarei uma roupa hoje no shopping e usarei a mesma roupa amanhã, na faculdade também. Ah, e eu fiquei curioso sobre uma coisa e decidi pesquisar no Google sobre homens de saia. E uma forma que eu vi que vários homens usam saias é de vestir a saia em cima de uma calça ou de leggings ou de algo assim. Algo que realmente já faz sentido com as coisas que eu costumo usar, porque eu costumo vestir leggings embaixo de bermudas, como vocês podem ver. Então faz sentido com o desafio e também dá uma variedade nos looks. Então é assim que eu vou para o shopping hoje. Realmente parece ser algo que eu usaria, sabe? Talvez não tanto aqui, porque aqui é muito quente e essa roupa é um pouquinho quente, mas parece. Então, o nosso objetivo no shopping aqui é de eu vir trocar um tênis que veio com um o tamanho errado. Na verdade, eu calcei e achei que era bom. Quando cheguei em casa não era bom. O que você quer fazer? Eu não quero fazer nada. Ele não queria estar aqui. Ele tá na verdade, revoltado comigo, mas... É mais uma linda, mais cheia de graça. ela, menina, que vem, que passa. Nossa, que interessante. Super relevante. Só tipo de contar que muda a vida. Assim. Já pode sair usando. Então, quando eu fui pro shopping, eu percebi bem pouca para pelo fato de eu estar de saia, porque eu acho que o fato das leggings, elas pareciam menos que eu tava de saia. Apesar disso, eu achei que o... a roupa ficou legal, sabe? Sei lá. E também acho que é por isso que eu encontrei tantos resultados assim no Google sobre homens com saia, porque é uma forma mais aceitável socialmente de um homem usar saia. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou pra aula, não vou com a legging embaixo. Eu vou só com a saia mesmo. E acho que eu vou com o meu tênis novo, inclusive. Sim, é, o que você achou da minha saia? Ficou muito bom. Acho que combina com você. Sério? Uhum. Sério mesmo. É, muitas pessoas estão comentando que, tipo, primeiro acharia que seria uma coisa Sim. estranha. Me ver de saia, tipo, de início, eu acharia que seria estranho, mas quando de fato me vê, faz, hum, não é tão achei. estranho não assim. não achei nada estranho, na é verdade. Então. Eu gostei. Eu cara. Você acha que você teria alguma dificuldade usando saia, que nem eu tô usando? Eu, eu tô teria, usando. porque eu não sei vestir nada. Eu nem sabia vestir a saia, do mesmo jeito que não sei vestir roupa nenhuma. Eu botaria botar uma saia xadrez com a blusa listrada. Eu sentiria um pouco mais... É desconfortável. Então, eu já usei saia, né? fantasia. Saia é, mas fantasia aí. é uma coisa bem diferente, né? Mas era uma, uma saia não. pra todos os aqui. Sabe o que seria mais desconfortável? O fato de que eu não sei cruzar pernas sem mostrar... A... <risos> é, uma... é tipo... Uma coisa que eu tive que ficar me de qualquer Essa jeito, é assim... Sim. Hum, mas você ia estar de é eu espero. É sim! É. <risos> <risos> pra fazer as fotos de hoje, é claro que eu decidi vir num prédio abandonado. Gente, esse lugar aqui, olha que medo. Isso aqui tá tão usado que eu me... Tem... acho que se alguém pisar aqui, isso aqui quebra. Pensa que ser youtuber é uma coisa fácil, é uma coisa segura? Não. Olha no que você... você se mete, ó. Olha aqui. Ó. Oh. O Ok. Morri. Então, hoje é sexta-feira. Quinta-feira não teve aula, então eu não tive motivos pra sair de casa. E hoje estou usando, então, a última saia do desafio. Eu já estou vestido aqui e, na verdade, eu estou um pouco frustrado com essa saia. Porque, assim, a última saia eu achei que ia ser a mais difícil. Porque ela era muito curta e ela era muito justa. E eu simplesmente senti que eu não ia conseguir fazer ela funcionar e ainda parecer algo que eu vestiria. Mas o resultado ficou impressionantemente... Bom, sabe? essa aqui é uma saia longa E eu realmente não sabia o quão longa ela era Até eu colocar ela em mim Ela é muito longa E não importa do jeito que eu vista ela Fica parecendo que eu tô... Sei lá, indo pra igreja, sabe? Não, parece que eu vou daqui sair pra ir pro culto Eu estou usando essa camisa aqui de sushi Que eu gosto muito Uma bandana azul Essa saia aqui é enorme Eu depilei a perna hoje E esse é o sapato que eu estou usando Pois é, vamos assim pra faculdade. Tirar as minhas fotos aqui com essa saiazinha. Temos que ir pra aula, porque estamos um pouco atrasados pra aula. Um pouquinho, talvez. Pegar a bicicleta. <risos> é, a minha, minha bicicleta aqui não é minha. Vamos roubar. Quando eu saí de casa, eu tava achando que essa saia, ela não tava, não tava combinando muito com o meu estilo. Essa saia é muito estilosa, eu não sei porque você imagina. Isso. Ah, de novo, eu não tô falando que ela não, não é bonita. Eu sei, mas é porque como é que um, sa... um hino de saia desse não vai ficar bonitinho uma pessoa? Mas eu tô falando que eu não tô falando isso. Que ela não é tão meu estilo ah. <risos> Você saiu lindo, pô Lindo Veja a minha boca <risos> E estamos de volta depois da aula, acabei saindo com um amigo para tirarmos várias fotos, e tiramos várias mesmo. E eu acabei percebendo o quanto essa saia, na verdade, ficou bem legal em mim. Quando eu saí de casa, eu me senti meio estranho, mas no fim, eu gostei bastante. Eu consegui me sentir bem eu ao longo do dia. Então, no final de tudo, eu acho que eu consegui usar todas as saias de uma forma bem cup. E eu não me senti particularmente ruim em nenhuma delas. A gente tem essas expectativas sobre o que devemos usar ou não, que são meramente sociais e culturais, e que nem faz tanto sentido separar para pra pensar. Esse negócio de homem não poder usar saia em várias culturas de sim, hoje em dia, homens usam diferentes tipos de saias ou vestidos. Tanto que a mais conhecida é o kilt escocês, todo mundo adora falar do cute escocês. Eu acho bom que desconstruamos essas imposições para podermos nos sentir livres, para usarmos o que quisermos e não sofrermos por isso. Mesmo que seja ser livre para decidir não usar saia. Não é uma ditadura de saia. E eu sei que eu não senti muita estranheza ou preconceito ao longo dessa semana do desafio, porque eu só estive em locais que eu considero relaxados relativamente seguro. Eu não saí pra rua, fui no centro da cidade, nem nada que gere tanta exposição assim. E eu também tenho plena consciência de por ser uma pessoa que já não se sente obrigado a atender estereótipos de gênero, esse desafio certamente foi mais fácil do que seria para um homem cisgênero. Inclusive, adoraria ver alguém fazendo esse desafio, um homem cis. Se você é um homem cis e tem canal no YouTube, poderia fazer, né? Seria interessante. Mas vamos voltar para os looks. Qual foi o seu favorito? Eu vou colocar uma enquete aqui nos cards para vocês votarem qual foi o seu preferido. Eu nunca usei essa ferramenta antes, então vamos experimentar agora. Estas fotos já estão sendo postadas no Instagram agora, e nelas vou explorar um pouco também desse tema homens versus saias. Então vale a pena ver mesmo depois de ver esse vídeo. Então me siga em @apenascup. Mas o que você achou desse desafio? Você acha que você conseguiria fazer bem esse desafio? Se saia já é algo que você usa? Você acha que os homens que você conhece teriam dificuldade com um desafio desses? E qual foi a sua sua saia favorita, responda alguma dessas perguntas aqui nos comentários, quero conversar com vocês. E como eu já disse, eu sou @apenascup arroba Apenas em todas as redes sociais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tchau tchau!